E aí galera, beleza? O negócio é o seguinte, eu confesso pra vocês, o olho tá coçando demais Que quando eu comecei a gravar esses vídeos, eu acreditava que o GTA 6 viria aí a... Quando eu comecei a gravar em 2017, eu acreditava que ia vir em 2021, estamos em 2021 E nada, eu vou aqui um vídeo, GTA 6 gráficos é... Como vocês observam essa imagem... Eu, caramba... Tá muito bonito... Vou dar até o play aqui... Seguinte... Se você não me segue no Instagram... Tá aí na descrição... Olha as imagens... É... Que o nosso mano aqui... Conseguiu... Caramba, mano... Meu boné tá cheio de pelo de cachorro... É... Conseguiu chegar... E, cara, sinceramente, mano, nem sei mais o que dizer a respeito Desse jogo tão aguardado por nós todos Mas, o que nos resta é assistir GTA V com o gráfico boladão Pra ter aquele gostinho Aquele gostinho é, De quando esse, esse game sair Eu tava vendo aquele Returnal Returnal, Returnal, return, Sei lá, jogo novo aí da Sony, acho que é assim que se fala. Vocês viram aí os youtubers postando vídeos. Deixa eu dar uma baixadinha aqui no som. Você deve ter visto aí. E os gráficos desse jogo, o Returner, você assistindo no YouTube tá fenomenal. Tá lindo, mano. Tipo, eu fico imaginando que o YouTube ele dá uma quebradinha, né, mano? No... Não, não consegue... É, passar pra você. Essa experiência de você tá jogando em casa. Numa TV 4K, etc. Jogando no PlayStation 5. E eu vi o gráfico desse jogo tá lindo demais. Caramba, que carro é esse, velho? Caraca! E aí eu fiquei pensando, cara, GTA 6, mano. O gráfico GTA 6. É. Como é que vai ser, né, mano? No Play 5. E ainda mais no PC, né? Que no PC o bagulho fica mais incrível ainda. Fica tá mais lindo ainda. Então, é... não sei se vocês viram o vídeo. Comenta embaixo. Mas... É esse nível aí, mano. Ó, oh, eu tô vendo em 4K, minha internet hoje tá louca, a Vivo tá doidona hoje. Acho no jogo do, do PSG e o Monster City, toda hora ficava caindo sinal, mano. Então, espero que não caia aqui, mas... Eu vou tentar subir ele em 4K. Eu não costumo subir vídeo em 4K, por conta do, da internet, né? Apesar que a minha internet é boa, mas já tá muito ruim. Mas mesmo assim, se você vai subir um vídeo em 4K... Quatro... Olha os pingos ali na tela. É... Tá demais, né, mano? Mas sempre eu falo, se você quiser ver em 4K... Tô com uma TV 4K aqui, um dia eu vou fazer esses vídeos assistindo nela pra ter aquela sensação... Meu monitor é 2K, né, mano? Então... Eu acho que não dá pra ver tudo. Mas mesmo assim, mano, é bizarro, velho. Bizarro, bizarro. É o Franklin? Ó, ele tá de Jordan. Calcinha apertada, hein? Tá parecendo o governador aí do estado. <risos> Caraca, essa fé. Rapaz Não sei se tá dando pra ver, mano Mas tá bonita, hein, velho. Ó Ela gosta de Ferrari, hein, velho. Ferrari ou não ah. Tá bonita, hein, mano Tá bonita Olha isso Toda vez que eu trago vídeo assim, eu tento trazer o mais atualizado possível, né? E esse aí parece... Tá bem melhor que os outros, mano. Caraca, que carro é esse? Olha lá, o, o, o, o rastro do, do, dos pneus ali no, no... No deserto, mano. Ai, que loucura é essa aqui. E aí? É os, é os gráficos do GTA. que a, a nova geração ainda a gente não viu né? toda a potência. O único jogo que eu joguei foi o Valhalla. Fiz aquele update, né? Eu comprei a mídia física de PS4, fiz aquele update. O PlayStation 5. Achei bem bonito, mano, o jogo. Mas esse Returner que eu falei, mano, tá bonito demais o gráfico, cara. Como te falei, eu não joguei ele, cara Eu vi só o YouTube e... e tava bonito o gráfico, mano, do jogo Vamos ver o Resident 5 5 não, 8, né? Village E eu acho que também vai sair a versão Vai sair a versão Playstation 4, né? Quem comprar a versão de Playstation 4 Vai fazer o update Não vi o... Não joguei o Spiderman Cara, que carro é esse, mano? É um Pagani Mano, tá muito lindo, velho Isso é louco Essa imagem aí, assim, do, do tempo mais Fechado Fica mais louco ainda, velho Parece que realça As cores, mano Olha isso Rapaz Vai demorar muito não pra esses caras aí, velho Parece que teve um, um fã aí que criou, né? Eles pegaram o Resident 3, ou Resident... Não é... sei se foi Resident 2 ou o Resident 3. E o cara fez um remake do 1, mano. Não vai demorar muito não, os caras inventavam um GTA 6 aí. E a Rockstar. Nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Nem um balãozinho de saio, não. Estamos trabalhando para o GTA 6. Previsão, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Mano, olha isso aí. Os prédios brilhando ali, velho. Rapaz. Nossa, tá dando... Tava dando uns, umas, uns reflexos meio azul assim. Não sei se vocês perceberam. Sempre, o cara sempre faz com esse tempo assim chuvoso pra ficar mais brilhoso assim o jogo, mano. Água pra tá... É, acho que isso daí tem né, no jogo normal, né? Essa imagem, essa água escorrendo na tela, né? Lindo, mano. Eu sempre quis ver um vídeo assim no mar, mano. O cara... esses gráficos assim no mar, tá ligado? O negócio é fluidinho, né? O cara anda... Deve estar a 60 frames. É óbvio, né, que tá. Deixa eu olhar aqui. Aí, ó. Tava rodando a 4K... A 60 fps lindo demais, mano. Eu gosto de ver esses vídeos. Eu sempre tô vendo aqui porque eu gosto de gráficos. Acho legal. Não é importante, tão importante assim quanto a jogabilidade, a história e tal. Mas gráfico é importante. Tá mais quando se tem é, atualização de geração, né? Você espera isso, né? Porque você pode ter um jogo lá da, da época do Super NES que tenha uma história incrível, mas tá ligado que os gráficos não não se compara aos de hoje, né? então o que a gente sempre espera é gráficos, história e jogabilidade, um jogo que não tenha bugs, né? cyber bugs. mas é isso, galera. se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. obrigado pela moral, prontinho, até uma próxima e fui.